Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vou trazer aqui uma mensagem para o signo de gêmeos. Já deixei aqui posicionado os tarôs que vou usar e o oráculo, tá bom? Então, vamos lá! Deixa eu dar uma afastada aqui... Vamos saber aqui como está o momento de Gêmeos e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Devoção. Já vou deixar até mais para cá. Vamos complementar com esse outro tarô. Tarô do amor. Então vamos lá. E vamos complementar também com esse outro tarot. gêmeos, assim como no amor, a devoção é dual, indivíduo e existência, e para você se achar parte dessa existência, se sentindo parte de tudo, precisa ver essa união, de modo que você quebre todas as barreiras que limitam você de fazer parte dessa existência. Porque é como se você estivesse fora de controle, sofrendo por algo que você não conseguiu se controlar. Tipo, um passo para frente e dois passos para trás. Mas, se você ter essa devoção de se sentir merecedor, se conectando com a existência, de modo que você enxergue que há lugar para você e você faz parte de tudo, exatamente como você é, independente do que perdeu, do que ganhou. Vai ter boas mudanças, boas notícias, você resgatando formas de se sentir feliz, aprendendo com tudo o que passou e adquirindo a sua melhor versão. E o que estava difícil vai se tornar fácil? Porque vem a solução. São novas maneiras de ver a situação ou seu momento atual e resolver da melhor forma. Um, os obstáculos você já tem. Agora é acalmar as emoções para receber esses recursos. Você sofreu muito e tem sofrido, para se levantar. E o momento pede para você lutar de forma positiva, lutar por você, lutar pelo seu bem-estar, lutar por seus sonhos e lutar por tudo que você quer fazer daqui em diante e se manter firme quando alguém tentar te atrapalhar de novo. Mas, é, fica tranquilo, daqui em diante você saberá o que fazer e como fazer, porque vai ter claridade, até para não ficar sempre nessa defensiva, de achar que está sofrendo algum ataque, de não confiar nas pessoas. Se você se manter firme, vivendo a sua verdade, a sua paz e conexão com a vida, nada vai te atrapalhar de novo, porque não encontrará espaço para invadir o seu ser. Vamos trazer também uma mensagem com o oráculo.